Pronto, agora Olá. eu tô te ouvindo, boa, boa noite para você. Boa noite. Deixa eu te perguntar em primeiro lugar, para te conhecer um pouquinho aí, qual é o teu nome e de que lugar que você está falando, meu amigo? Meu nome é Edgar, eu estou falando de Garça, São Paulo. Pô, bacana, meu parceiro. E deixa eu te perguntar uma outra coisa para ficar registrado aqui, como foi que você chegou na conclusão de querer tocar esse canto aí, o que decidiu, o que foi que levou você a decidir por esse canto aí? É que assim, eu crio passarinho desde moleque, eu vi meu pai criando. Aí eu casei e comecei a arrumar os primeiros azulão, não tinha nem documento. E lá atrás você achava, você conseguia ter azulão de canto bonito, voz bonita, sabe? E hoje em dia você não vê mais. É raro os lugares que você passa num lugar que o cara tem um azulão de canto bonito. E aí eu tinha, uns 10 anos atrás, uns de canto bonito. Normal, só que da voz boa, sabe? Paraná, aqui onde eu moro, na, na região que primeiro, tipo, o pessoal tinha, então você conseguia uns, um documento, aqueles documentos de associação, entendeu? Entendi. E, então, e aí você tinha, só que aí eu, quando eu comecei a criar, esses passarinhos já não enchiam mais ovo. E aí foi perdendo, foi morrendo. Teve um, no, no caso, o que eu mais gostava mesmo morreu com 25 anos comigo. Tinha uns 10 anos com o cara, ficou mais 15 anos comigo. E aí foi perdendo esses passarinhos, aí eu, quando eu comecei a criar bem mesmo, não tinha mais passarinho bom de canto Aí eu entrei nesse 2020 20 céu azul Entendi, e esse canto aqui que você pediu para mim fazer a limpeza para você, a edição, enfim De que canto é esse aí que a gente está falando? Qual é a linhagem dele? É o Paraná que eles falam, né tem o 2020 20 céu azul e tem esse Paraná aí sua visão você acha que esse aqui é um dos melhores acho esse aí é o céu azul perfeito eu ainda tem mais bonito que o 2020 céu azul hein? e qual seria as principais diferenças desse para o 2020 céu azul esse aí eu acho que é mais comprido eu não sei se você chegou ah, a ver uma edição que eu tinha feito para um cliente meu aí que ele colocou o arremate no céu azul você vi, chegou a ver Vi, eu converso com ele <risos> você conhece vi ele vi. Conheço, eu converso com ele. Bom, você tá e... vendo aí a tela do computador, né? Você tá vendo aí é, a minha tela aí, não tá? Boa. Por isso que é bom, rapaz, você vir aqui pra, pra gente poder fazer essa edição. Você não vai só ver, mas também vai ouvir o canto. Eu já entrei aqui no computador, né? Já fiz uma limpeza nele, já tirei aqui uns ah. ruídos. Ó, esse aqui que você tá vendo na tela é o que eu já limpei e esse outro aqui uhum. seria o original ó tá vendo para você ver aqui no meio os ruídos que tem ó esse ruído Entendi. aqui também ele ele intercala dentro do canto entendeu e aqui Entendi. no outro você já vê que não tem mais ó tá vendo ó, eu limpei assim como ele sai daqui de, do, do, do, da linha sem canto ele sai também do meio do canto entendeu então eu Entendi. vou tocar para você escutar aqui E aí o que, que você vai fazer junto comigo? Você vai estar tá ouvindo E você vai escolher Ó oh, José, eu quero esse Eu quero aquele E você vai decidir pelo canto que a gente vai utilizar na edição Fechou? Fechou Então eu vou tocar aqui para você ouvir Vou começar do primeiro aqui Aí você vai me dizendo se você gostou Se você gostou, eu separo para botar na edição Escuta aí Agora vamos, é defin vamos definir agora um espaço de canto para canto. Ó, Vamos supor, aqui, ó, de uma cantada para outra, ele tá dando em média aqui 4 segundos. Ó. Ele termina o canto aqui, ó, ó. aí leva 4 segundos para chegar no outro. Você quer repetir mais esse que é maior ou, ou vai colocar intercalando? Não, repete esse que é maior. Fechou. Oh, tipo isso. três desse aí por um Três por um mais ou menos, entendeu? Três Aí agora eu vou colocar um desse aqui ó Isso Quatro Aí coloco dois desse Pode ser Viu aí como é que tá ficando? e E observa que os pelados Tá só lá no começo Entendi Eu ainda vou tirar esses dois aqui que é tipo um Chamadinho de fêmea Vai ficar só uhum. esses três aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Escuta aí, ó. Isso, é desse jeito mesmo. Pronto, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar isso aqui até dar uns 30 minutos. Ó, aqui ele tá desse jeito, tá? Agora... Eu vou é. te mostrar, ó. ó, tem aqui, ó, 30 minutos de cantadas, aí eu deixo sempre nas minhas edições os 15 de intervalo, entendeu? Uhum. Mas aí você faz o tempo Entendi. que você quiser, você programa no teu aparelho o tempo que você quer tocando, que o aparelho aí, no seu caso aí, ele vai respeitar, não tem nenhum problema. Entendi. O azulão é um pássaro sensacional também, né, rapaz? Ah, tem muita gente que não gosta, que fala que ele é ingrato, né? mas é do passarinho, se você não não tenha paciência, não souber mexer com ele ali, fazer que nem o outro, fica meio que afinado mesmo. Qual que é a lenda por trás desse não ingrato aí, desse ingrato aí, pra mim entender, que eu, não, eu, sou, eu sou leigo nessa parada aí. Ah, tipo assim, eles falam que o aslão não pode arrepiar, se arrepiar não volta mais, entendeu? Mas é, é mito, sei, o passarinho, todos eles aqui arrepi. E o que que leva um azulão a arrepiar, por exemplo? O que que faz com que ele que ele tome essa atitude aí? Já às vezes você tá mexendo, você tem quatro cinco azulão, você tá ali na rotina na, na rotina, às vezes a garota cai da sua mão, bate no chão, ele assusta, aí ele já faz ele é arrepiar. Não é todos, mas algum acontece, entendeu? Às vezes tem um que estranha a roupa da gente, na muda de pena, às ele costuma ficar meio meio, meio proxão, que eles fala, né? Uhum. Mas você já teve casos assim que aconteceu com você aí não? Deles de arreviar? Sim, deles ficar corrido e tal. Já, já. E você conseguiu reverter ou já era? Não reverte. Ele Tem volta. Paciência, mas reverte. E qual que é o manejo para reverter? Ensina para esse criador de azulão que acha que não volta. Pra, fala para ele o que que você fez aí que deu certo aí. Já, ah, depende, depende do passarinho, depende do jeito que o cara mexe, tipo assim, às vezes, nem eu fiz, em casa tem 5, 6 fêmeas que é boa, qualquer passarinho, elas pede gala, abaixa, sabe? Certo. Às vezes você põe uma perde essas fêmeas e ele não volta, às vezes você tem uma que não vale nada, você põe perto ele é a noite ele volta. Depende muito do passarinho, tem que ter muita paciência, tá? Então, nesses casos aí, tem que ser manejo com fêmeas. É, com fêmea, tem que ter paciência. No meu caso aqui foi com fêmea. Eu mesmo eu tenho, um, eu tenho dois que estão tá na musa de pena agora, se eu chegar perto da gaiola aparece uma coruja. Né? Repia. Passa essa ele fica normal. Olha só que interessante. Isso aí acontece, isso aí acontece muito, eu vejo.. Um, antigamente havia muito caso, assim, tem passarinho que costuma quebrar o rabo, né? Aí, antigamente, o pessoal pegava na mão e arrancava essas penas do rabo. Eu acho que, tipo, dói, tá arrancando um pelo, tipo, um pelo da gente, né? Claro que aí, dói. Aí eu passaria né? em carro com o pro cara. O cara passaria em carro com o pro cara. É, chega a ser cruel, né, fazer isso aí, né, mano? É. é. Mas, mas hoje em dia os caras não fazem mais isso, não, né, mano? Ah, que nem aquela fiscalização... E o jeito que está hoje em dia só fica quem cria certinho e esses, tipo esse tipo de pessoa mesmo que fazia isso lá atrás Nem cria mais, né? Porque era mais na base da ilegalidade Ó oh, meu parceiro, a sua edição tá terminada praticamente Não sei se você ouviu aí, se você gostou Eu vou tocar para você ouvir Eu vou não, deixar não. eu vou deixar para tocar um módulo aqui E a gente vai escutar para entender como é que ficou essa nossa edição aqui Fechou? Vamos, vamos ouvir? Então é o seguinte pessoal, vocês que estão aqui no nosso vídeo, aqui eu vou agora ouvir esse canto aqui junto com o meu cliente aqui, depois da escolha dele, depois de tudo que nós fizemos aqui. E é isso aí, daqui a pouco eu volto falando mais o que foi que nós fizemos, como foi que ficou essa nossa edição. Então apertando o play, escute aí como ficou essa nossa edição, escute aí. Então é o seguinte pessoal, nós aqui, a pedido do nosso cliente, nós fizemos aqui uma limpeza do, dos arquivos, né? separamos as melhores cantadas de acordo com a escolha do meu amigo que está aqui comigo hoje. E então a gente montou uma sequência muito bacana. Observe que aqui no começo nós colocamos aqui é, os pialados, né? esses pialados que você escutou aqui no começo das cantadas, somente no começo das cantadas... E depois tem uma cantada aqui um pouco mais longa, fechando ambas com o arremate aqui muito bacana desse canto. Deixamos um espaço aqui de cantada para cantada em torno, né? Em média de 4 segundos, 2 segundos, 3 segundos, e fomos aí alternando os espaços de canto para canto. E também veja que repete aqui as cantadas um pouco mais longas, exemplo, três aqui, uma mais curta aqui, e assim vai sendo intercalado, né? Nesse caso aqui, ó, já ficou quatro mais longas e aqui duas é, cantadas mais curtas. E aí segue esse padrão aqui. Nesse caso eu fiz aqui até 30 minutos de cantadas, né? E depois eu coloquei também 15 minutos aqui de intervalo. Esse canto aqui ficou muito bem feito, ficou muito bem gravado. E tenho certeza que vai atender a necessidade aí... Do nosso cliente, do nosso amigo aqui. Na verdade eu quero te perguntar o que, que você achou desse nosso trabalho, dessa nossa edição aí. para mim ficou bom. Porque você, aqui por aqui você vai caçar quem faz não, Você não acha? Que bom aí, que. Quem, tipo... Que bom que você não acha quem faça por aqui. Que aí você faz comigo, porra. Aí, foi um. Foi um conhecido que falou, ó, tem um rapaz assim, assim, assado, até ele fez por. É Michel ou. É Michel que você fez, né? Rapaz, é, é tanta Michel, gente rapaz, que eu não vou saber é o nome, gente. cara. É muita é gente. É Michel ou Maicon? Coisa... É Michel ou Michael uma coisa assim, Eu não lembro certinho o nome dele, acho que é Maicon. Uhum. Que fez. Eu falei, rapaz, ele fez o mesmo, a gente viu o eu vi o vídeo. Aí ele falou, ó, eu tenho um contato dele aqui, se você quiser, eu te passo. Aí passou. Aí deu certo. Pois é, meu querido, quero te agradecer por você ter vindo aqui. Quero agradecer a você por você ter é, nos contratado para fazer esse trabalho para você. E Espero que você tenha ficado contente, espero que você tenha ficado feliz aí com esse nosso trabalho de edição realizado aqui para você. Tá bom? Muito obrigado Beleza. e boa noite. Eu vou salvar e vou te mandar no e-mail para você. Beleza. Um abraço, boa noite.